várias lendas. E a gente resolveu as lendas com né? uma rapidez é, bem grande Eu não acredito no processo de privatizar a autoridade portuária Isso dependendo da minha opinião, não será privatizado O processo sequer foi aprovado no Tribunal de Contas da União Na minha visão, tem uma série de problemas no próprio procedimento né? e Como eu disse, parte de um pressuposto que está errado o poder público é sempre incompetente e é um modelo, eu volto a esclarecer para vocês, que só existe em um único lugar no mundo, que é na Austrália. E nesse lugar do mundo, há um tremendo arrependimento do formato que foi feito. Que fizeram uma concessão por 99 anos e as tarifas dispararam. Então, você outorgar para um privado que ele tome conta de quem entra e quem sai do Porto Santos, seria um risco bem grande, né, na minha visão. É, Pode fazer privatização dos serviços, que seria normal, do canal, pode fazer privatização, é, da, da, pode até permitir que seja no formato de concessão para que a dragagem seja feita. Vamos discutir com os ministros do TCU, porque houve um primeiro parecer que foi favorável e depois três ministros pediram vista no processo, exatamente com receio. Imagine você uma coisa estratégica como o Porto, se você tem um concorrente nosso de outro lugar do mundo ganhando o comando do Porto, tem que garantir que ele vai ter, não vai ter a visão do país dele com relação a isso. Então, na nossa visão, a autoridade tem que ser, permanecer público.